Eu disse próximo. Chai, não é? É isso aí. Ocupação estrela? Hã? Futura estrela. Hum, hum, hum, hum, hum, hum. Isso é tudo? Ah... Uh, uh, uh, uh, sim? Ah, que seja. Eu faço do Projeto Armstrong. E seja bem-vindo ao Campus Mandalay. Oba! Uh. Quinto candidato, ao Projeto Armstrong. Tecnologia perfeitamente combinada ao corpo humano. Juntos, melhoramos vidas. o CEO da Wanderlei Tecnologia, Kale Wanderlei! Que dia histórico! Vocês que já são os melhores de todos, serão ainda mais... Graças às nossas melhorias robóticas, a Vandelei sempre ajudou os desvalidos. Agora todos vocês do Projeto Armstrong mostrarão ao mundo o quanto vocês podem ser especiais. Agora vão. Uma vida melhor espera por vocês. Ah, eu tô com ele! Nossa especial <sum> Acho que me chamaram ali <sum> <sum> <sum> <sum> Você me prometeu os melhores, Mimosa. A produção pediu por voluntários, que eu. O marketing entregou. Não me mete nessa! Manda aquele metido das pesquisas usando... Precisamos de pessoas que sejam influentes. E você me traz... Manés! Vai dar certo. É melhor. Sem erros. E sem defeitos. Mas que porcaria <risos> Não foi detectado. Prossiga ao ponto de controle. Ok, ponto de controle. Onde é isso? De boa, não deve ser nada. Você veio ver que belo trabalho faço empilhando essas caixas? Ou estaria apenas procurando a saída? Então... É só ir na direção contrária, rapaz. O que, que eu fiz? Minha limpeza só piorou tudo. Mas o seu pulo, esse foi impressionante. Mano, essa cirurgia me esgotou. Ah, maravilha. Mais de 10 caixas por vez não pode. Olha no que deu. Seremos punidos por isso, é claro. Bom, foi uma honra trabalhar com todos vocês. Por favor, pegue seus pertences. Tá. Hora de trocar essas roupas. Ah, caramba. Uau! Ah, aí! Certo, garoto. Braço robótico LXD UST-75, dispositivo magnético de coleta de lixo. Era, coleta de lixo magnético? Alerta, objeto estranho. Parece ter defeito. Peguem ele. Isso é uma arma? Uh, acho que não. Parece estar resistindo. Pera, quê? Uh. Pera, se eu saquei direito. Primeiro, aparelho musical no peito. Não faz o menor sentido isso estar aqui. Segundo, tá alimentando meu novo braço robótico. Terceiro, tá fazendo tudo sincronizar com a batida. E. Isso é ridículo! Mas quando a música toca, eu sinto como. Como. Se eu estivesse num palco. Uh! Uh! Uh! Uh! Uh! Uh! Uh! Quê? Beleza, galera. Querem ver uma coisa irada? Uh. Esse é o Jai. Os ataques dele sincronizam com a música. Querem ver para crer? Vai começar com um ataque leve, de uma batida só, ideal para usar em combos. Vai em frente, tenta. Agora tente um combo na batida da música. O nome disso é time perfeito. É, mais uma vez. Mais uma vez, é, Mais uma vez, Eu vou fingir que não percebi. Vamos tentar novamente. Os ataques seguem sempre a batida, mas aperta o botão de ataque no momento exato para garantir bônus nas lutas. Tem alguém aí querendo mais? Vamos nessa! Vamos falar sobre dano sério agora o ataque pesado. São necessárias duas batidas para usá-lo, então preste atenção à batida do meio. Entendi. Um combo pesado no ritmo. Esse é o timing que queremos ver. Yeah, yeah, yeah. yeah. E que profissa! Mandou bem! Que fez isso aqui? Aquele é o defeito! O quê? Não, não, não, não, não, não, não, não! Eu só tava. Beleza? Vamos nessa! Produção. Não enquanto é resta, tá aqui! Ok, quero passar bem longe dessa aí. Como eu posso ajudar? Ah, o que é você? Refrigerador Inteligente Vandelei VASF07 Mas me chamam de Smith Meio complicadinho, mas... Eu posso analisar seu bem-estar para satisfazê-lo Permita-me... Ei, sem analisar Você parece ter poderes robóticos musicais Posso falar mais sobre suas habilidades defeituosas? Parece que o seu problema é atacar inimigos no ritmo não diria que é um problema. Atacar inimigos no ritmo causa mais dano. Então acho que seria bom você fazer isso. Para alguns, o ritmo é tão difícil de achar quanto a fase interior. Aqui vão umas dicas. Seus ataques sempre acertam no ritmo. E como atacar no ritmo traz benefícios. É apertar o botão de ataque de novo quando o ataque bater hum. Se precisar de mais ajuda, parece que você tem um marcador de ritmo. Mas em vez de eu explicar, por que você não tenta na prática? Você quer que eu acerte você? Já vi que você ficou animado Então por favor, pratique seus ataques leves e pesados em mim Bora tentar com um ataque pesado. Você consegue. Como eu pensei? Nossa, que geladeiras ótimas. Você me conhece mesmo. Eu sei tudo sobre você. Não vejo a hora da gente conversar de novo. É, isso foi meio... Estranho. Me avisa se que... quiser tentar de novo. Seu é um defeito? Parece suspeito. Pode ser. Hey! Vocês estão atrás de mim? Peguei ele! Segura essa então. Hey! Dá pra eu fazer? Ei! Você, você tá, legal? tá legal? Valeu, Valeu por ajudar a minha, minha gata Posso te ajudar? Só bem Eu quero me mandar daqui! Tudo, tudo bem, bem, acho que posso, posso cuidar disso! É só você! você. Ei! É Jatão ficar berrando Dá pra ir mais rápido aí? Tá bom, tá bom. eu, eu hackeei, hackeei o painel hackeei de acéria. Usa você esse interruptor aí, aí pra subir! Aí, pra subir. O Projeto Armstrong já tá me chateando. Eu só queria um braço robótico, e não ser perseguido por aí. Se algum de vocês pensarem descansar hoje, vai ser triturado! Tenho! Olá! Sou eu, o Salva Gatos. Você não ia me ajudar? Ah, eu acho que isso não foi uma boa ideia. Você conseguiu. Aqui, ó. Beleza, vai ser rapidinho. É... Tava vendo você lutar ali. Acho que a gente pode fazer uma parceria. Eu achei que... A segurança tá atrás de você. Eu posso ajudar com isso. Pera. Ok. Não, não, não, não, não. Era você naquela hora? Você é um gato? Não, essa é a 808. É uma gata, mas fui eu que criei. Olha, como eu ia Olha dizendo... só, um braço robótico musical já era muito pra cabeça, mas isso... Ah, é melhor eu dar o fora daqui. Cara, ah! escuta, a Vandeleitar tá mandou alguma e eu disse que posso ajudar. Valeu, mas eu tô de boa. Você se sentiu? Essa... essa... batida? Acho que temos alguma coisa aqui. Olha quem voltou! E agora com uma... amiga? Graças a 808, o Chai aprendeu uma nova habilidade, o batidão. no um timing certo rende esse ataque extra ao fim do combo. No último golpe, atente-se ao círculo de timing e pressione qualquer botão de ataque. Ah, é fácil. Vamos lá, tenta. Boa! Quase profissional. As dicas para acertar o batidão são a contagem e os círculos sobrepostos. Aí é só ter o timing perfeito. Combine o batidão com o um conto pesado. Agora é com você mesmo. O segredo pra causar dano com combos fortes está nos 2! Sempre ouça a batida. 808, não é? Acho até que rola uma parceria aqui, hein? Então, olha, mudei de ideia. Mas eu vou precisar da sua gata um pouquinho. Hã? Pra quê? Ei, você não queria ajudar? Não esquenta, é só até eu conseguir vazar daqui. Ah, nada de fugir com ela.